E aí pessoal, beleza? Sulogade aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Sim, eu e do Nunes Agora na batalha você tá apanhando Toda vez que eu aumento dos volumes Você nem me cita faz batalha de outubro como sou humano A única coisa que arruma no caminho Eu tinha dito o que é magrinho Começou com uma maior potência do Pernalonga longa E vai perder a vida com a adicção do gaquinho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 Você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho E também não tem rima feia Você tem um gatilho mais rápido do oeste E eu tenho a mente mais rápida da aldeia oh! E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia Você tem um pacote completo A mente mais rápida e a cara mais feia oh! Meu parceiro, agora eu venho com raciocínio Porque eu franzino, sendo eu franzino Eu te assassino oh! Tudo bem, a cara mais feia Pare pra refletir você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também! Aê! Depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, não te vejo aqui. Por Você tem que entender que eu faço o cdc do salto, vai pro lado do palco, o Adawel é demônio da Tasmânia, eu sou o demônio de São Paulo. <risos> Por isso eu falo, você veio à toa, hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão que é o demônio da garoa. <risos> Hoje é em dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade Só que uma tempestade dentro de um copo d'água Porque oh. falar que você é feio te deixa tão triste Que você não responde, você guarda umas mágoas oh. Meu parceiro, você só rima, quer esterco Humildade eu trago do berço O demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco oh.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 Então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar HB20 do mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. Mas virou parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos você me espancava e eu te aplico. Com 12 anos você já era talarico. <risos> o dia inteiro, esse é o cara, essa rima é rica, chega pra ganhar hype, depois vai e chupa a pica. Você tá ligado, esse freestyle se aplica, na moral meu mano eu sou sagaz, tá puto porque o cante e não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai, tá ligado mano que agora você cai, não quer ser meu pai, paternidade não proceder, mas com essa barriga quem tá grávido é você.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 Pé de laranja-lima É que isso é batalha não preciso travar língua Mas olha sua camisa Em cima do beat Hoje eu trago o testante pra deixar três de chigues tristes oh! Oh! Então se engasga com três pratos de trigo Você fala muito assim mas nada diz nada Por isso que pra elas não ligo Você oh! não tá entendendo Por isso que o guri veio do gueto É trocadilho que cê quer chutar tua bunda Com o peito do pé do pedro que era preto oh! Com sua gangue, Você é uma joia, então hoje eu te transformo num diamante de sangue Dentro da lama, se você não entende, por isso agora vai pra lavala Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla Não é, não cê tá com medo, cê não falou que era a espada X Você pegou a espada e cortou o seu próprio dedo Por isso aqui você deu falha Quero que eu sou diamante do sangue, eu dou meu sangue na batalha <risos> Você fez feio, eu cortei meu dedo do meio e mandei pra você por correio Se você não entendeu, é porque o guri é verdadeiro Você olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder e é o dia inteiro Pode crer, mais uma coisa agora, eu vou te dizer Não tem educação por sua rima vagabunda Só faldo você na lírica, mas só na segunda o Japão tá perdendo na rinha É na segunda, hoje é segunda-feira, sua rima é de segunda linha Se você não tá entendendo, eu mato antes, durante e após Eu sou o vocalista, no máximo o Japão é minha segunda voz ah. Eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto. O importa é o motivo do sorriso. Você vai entender qual que é a fita. E é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela. Se ele é sincero, eu vou achar bonito. Eu entendi, qual é do bagulho, eu entendi o proceder. Então é por isso que um dente vai pra cada lado. Que é pra quando você sorrir, todos os lados poderem ver. <risos> esse bagulho no cabelo não mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas ele falou vou fazer uma luz mas só que foi você aí virou a trevas é, aí virou uma trevas porque eu sou escudo demais para ser luz do mundo é isso mesmo, eu vou te batendo eu vou te mostrando meu é vagabundo você quer me tirar o meu sorriso esse e esse aqui pode ver e o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você Uou! tá fudido e o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido. Pelo respeito, Grun. meu mano, seja é sagaz, cê quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque, é isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue, de verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat, realmente, ligando aqui pro rei do tanque, não liguei pra você, eu tô ligando aí pra main street. Da hora essa rima, foi meio chata, meio repetitiva, mas é legal, liga pra mãe triste ver se o Orochi te contrata <risos> tá meu mano, cê é o pior, eu não copiei o Orochi, em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor <risos> Então cadê seu nacional? É, se fez melhor no bagulho, meu mano. Hoje cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer E no bagulho cê vai se fuder E o de janeiro já tem nacional Quem goza com o pau do Horoche é você ah! Ele pra poder ganhar a batalha, fico tranquilo, vou tranquilão, meu mano, sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você, muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números nacional que é 0x0, zero zero. aí você empatar comigo. <risos> No fim. Você citar outros ah, MC não vai fazer a Lili diminuir Ah, tá travando oh. demais, esse é seu fim Eu podia te dar essa noite inteira Que não ia ganhar de mim oh. É, oh. Não oh. aí, eu sou dono Foda-se, o tempo pode me chamar de crono Eita oh. Tá gritando demais, tá emocionado Isso só prova o quanto você é um moleque mimado Por isso Coitado, estudo no peito, igual galo sai de braço quebrado! Oh! Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free Ei. Tô na apetite, tenho que admitir Ei. Sou técnico igual o Tite É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spunkei a Lili oh! per persua, sabe muito bem que o cante vem e embaixo de lua Tem um filho e uma filha, Trinity de Tyler, Kant te zoa A diferença é que a mentalidade deles é maior Para. do que a sua É, isso que ele diz, falando no proceder Eles mandaram Gugu e Gagá, queria rimar até melhor que você A diferença é que eu te mostro, na rima você não tem potencial, é instrumental Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval Só que eu tenho vários, Kant te tira da trilha Inclusive você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora, nesse assunto da batalha eu boto pilha Você falou que ela era foda Adivinha, ela é minha filha não, não. Ah. Ah. Irmão, eu não sou um iniciante Já que a bateria aqui eu faço pedido Então hoje vai chover sangue Mas não é só sangue Isso aqui é um stock file Pode trazer o seu guarda-chuva E guardando o porta-lomba Que vai chover post line Na cara desse mano Mas e diz Por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu quero que é sofista, Mas eu vou ser o um campeão O britinho é de banco, eu sou viu, Então olha a explosão É Bate, bate, faz, bate, estaca. Essa porra aqui não é jiu-jitsu, mas eu sou foda e a carne é fraca. Carne é fraca, eu sou asteca. Eu sou o espanta-tubarão, com essa cara de quem tu espanta perereca. <rimos Luciano> <Vie microbisa> Eu rimo, pra mim você é só um lacaio Hoje você vai sair correndo Tem cara de um branco que está dando raio Você falou que hoje chove sangue Minha rima é um bumerangue Ela vai e volta, ela mata você E ainda mata sua gangue Só que infelizmente eu avanço, criança O seu nível ainda é médio Pra eu poder assassinar sua gangue Eu vou ter que assa assassinar o porteiro do seu prédio Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ativa o sininho Pra receber todos os vídeos e...